É, boa tarde, meu nome é Daniela Araújo, eu sou da turma de Estética de São Paulo, SPO 37. É, eu sou esteticista, sou formada em Estética, é, Massoterapia e me formei recentemente em, biomé em Biomédica. E eu escolhi a pós-graduação da doutora Ana Carolina por ser a mais reconhecida, por ela ser a pioreira, por ela nós estamos aqui hoje um mundo da estética, conquistando cada dia mais o nosso espaço. É, eu trabalhava antes com limpeza de pele, massagem, agora, fazendo a pós-graduação, eu estou me sentindo mais completa em trabalhar com estética, injetáveis, é, outros procedimentos minima é, minimamente invasivos. É. Eu escolhi a estética porque eu sou apaixonada por essa área, e a minha ambição é ter uma vida estável, ser reconhecida no meu campo de estética. E eu recomendo para vocês a Anepuga que é uma faculdade, uma pós-graduação ótima, e eu estou gostando muito.